O que a Bíblia diz sobre o fim do mundo? O evento geralmente conhecido como fim do mundo é descrito em 2 Pedro capítulo 3 verso 10. Virá pois como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Este é o culminar de uma série de eventos chamados de o dia do Senhor, o momento em que Deus vai intervir na história humana com o um propósito de julgamento. Naquele tempo, tudo o que Deus criou, os céus e a terra (Gênesis capítulo 1, verso 1), Ele destruirá. O momento deste evento, de acordo com a maioria dos estudiosos da Bíblia, é o final do período de mil anos chamado de milênio. Durante estes mil anos, Cristo reinará na Terra como rei em Jerusalém, sentado no trono.